E agora que eu já mostrei todas as opções da sala, vamos ver como fazer uma transmissão a partir do RNP. Basta estar como moderador, clicar no botão de ações, selecionar transmitir sessão. Na transmissão nós temos duas opções, transmitir para o site do Eduplay, e já vai abrir automaticamente na sua conta, você só precisa fazer login e autorizar, ou transmitir para sites que tem padrão RTMP, como Facebook e YouTube. Caso você vá transmitir para o EduPlay, você pode mandar todos os novos entrantes na sala para o EduPlay. Eles não vão tocar a campainha aqui na sala e já vão direto para a transmissão lá no EduPlay. Vou mostrar como funciona. Você clica em "Do Play", faz o seu login institucional, seleciona a instituição, faz o seu login, aceita e autoriza a transmissão. Espera conectar. Quando conectar na sua sala principal, vai aparecer o link para a transmissão. Você pode copiar. Essa janela você já pode fechar. Lá no EduPlay, a transmissão vai aparecer desse jeito. Depois de 30 segundos, mais ou menos, que você estiver transmitindo, a sua sala vai aparecer aqui. É mais ou menos o mesmo delay que temos para o YouTube. Voltando para a sala principal, você vê que as pessoas veem apenas essa parte escura da tela. O bate-papo e a lista de participantes não é transmitido. Seus espectadores vão ver essa tela e vão poder interagir com a sala por aqui. A pessoa que estiver na transmissão vai poder ajustar o volume e colocar em tela inteira. Apenas isso. Vou fechar. Pode ver que a sala ainda está sendo transmitida. Aparece esse robôzinho na lista de participantes. Para encerrar a transmissão, você clica no mais, transmitir sessão e é encerrar. Automaticamente vai encerrar daqui a 30 segundos lá no Eduplay. Agora eu vou mostrar como transmitir para o YouTube. No YouTube, você vai criar uma transmissão. Eu costumo agendar todas as minhas transmissões, eu clico aqui em Gerenciar, Programar uma Transmissão, digito o título, seleciono se ela vai ficar não listada, pública ou privada, categoria, horário do começo da transmissão, data, não é conteúdo para crianças e criar transmissão. Quando eu crio a transmissão, eu posso selecionar o tipo de chave da transmissão, vou criar uma nova chave, o padrão do protocolo de streaming, vou manter RTMP para poder transmitir pelo RNP e vou criar a chave. Criada essa chave, eu posso redefinir na hora que eu quiser, que é só para essa transmissão. Eu vou copiar o URL de streaming, de volta à sala Eu vou clicar em transmitir sessão, protocolo RTMP, vou colar. Depois eu volto no YouTube. Vou copiar a chave que eu acabei de criar. Volto para a sala. E vou colar a chave aqui. Colada a chave eu posso clicar em Iniciar. Está conectando. É só aguardar. Quando começar a transmissão no YouTube, vai mostrar o tipo, como está a sua conexão. Aqui a integridade da transmissão, ele vai mostrar se tem algum erro ou não. E mais ou menos 30 segundos depois, porque essa transmissão é normal, eu vou poder ver a transmissão lá no YouTube. Quando o evento começar, eu só preciso clicar em transmitir ao vivo. as pessoas já vão ver a transmissão na tela delas lá no YouTube. De volta à sala, vocês vão ver que o robôzinho de streaming já está indicado aqui na sala. Essa é a principal vantagem do RNP para quem vai fazer uma transmissão ou quer salvar suas aulas direto no YouTube. O professor pode transmitir suas aulas direto para o canal dele do YouTube, deixar elas não listadas ou privadas, ou públicas e disponibilizar para as pessoas que ele quiser. Para encerrar a transmissão para o YouTube, clique em transmitir sessão, cancelar e fecha. O YouTube vai mostrar que não há é dados sendo recebidos e você já vai poder encerrar a transmissão. Pronto. Já está salvo no YouTube, só esperar processar. É muito simples fazer transmissões aqui pelo RNP. Não esqueçam de verificar a qualidade da transmissão. Ficar monitorando no YouTube. E agora eu vou mostrar para vocês como fazer transmissão utilizando um software livre. O software que eu vou mostrar para vocês é o OBS Studio. Essa é a interface do OBS. E é muito simples programar uma transmissão pelo OBS. Da mesma forma que na sala do RNP, você vai ter que programar em configurações a sua transmissão para onde você vai fazer a transmissão? Por exemplo, para o YouTube, para o Facebook. Vai copiar a mesma chave lá no YouTube da transmissão e vai colar nesse local. Vai dar OK. Já está pronto para começar a transmissão. Você só tem que criar uma cena. Para criar cenas, você clica em adicionar. escreve o nome da cena aperta enter depois você vai selecionar o que vai compor essa cena por exemplo uma captura de tela uma captura de janela eu posso selecionar a captura de janela e escrever o nome selecionar qual janela eu quero que seja mostrada? Apertar o OK. Vocês estão vendo que ela não condiz com o tamanho aqui da janela do meu OBS. Eu vou clicar com o botão direito transformar ajustar a tela e pronto! A minha sala do RNP já está totalmente pronta para ser transmitida. Eu posso redimensionar. E apertando a tecla Alt eu posso cortar o que eu não quero que apareça na transmissão. Por exemplo, se eu quiser que fique igual a transmissão lá para o YouTube, pronto. Apertando Alt ele corta o que eu não quero. Quando a tela estiver pronta eu só preciso clicar em iniciar a transmissão. O OBS também serve para fazer gravações de tela, foi o que eu utilizei para gravar as telas para essas aulas. E ele tem um modo estúdio. Você pode modificar a cena e depois clicar em transição para ela aparecer na transmissão. Agora eu vou aproveitar para mostrar para vocês como fazer uma transmissão do Teams, utilizando o ABS Studio, você vai criar sua cena, vai clicar no mais, eu vou capturar a tela inteira do Teams, meu Teams já está aberto na tela inteira, vou clicar em OK, Botão direito, transformar, ajustar a tela, vou cortar essa parte de baixo que eu não quero, vou apertar o ALT, vou cortar essa parte de baixo que eu não quero que apareça na transmissão, essa parte de cima que eu não quero que apareça na transmissão e vou clicar em reunir agora. Vou colocar a sala em tela inteira. Ingressei. E pronto. Já posso começar tanto a gravar quanto a transmitir a sala do Teams. Se eu for fazer uma live, eu vou nas configurações de transmissão, seleciono para onde eu vou transmitir, coloco a chave e inicio a transmissão, aguardo aparecer no YouTube, inicio e pronto. No mais é só interagir com a sala do jeito normal. Vou então a transmissão e o mesmo aplicativo ainda posso utilizar para gravar o Teams, da maneira como eu vejo na minha tela. Basicamente, é assim que se faz uma transmissão para o YouTube. Não esqueça de ficar monitorando a qualidade da transmissão. Até logo.